Olá pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês a nova aquisição do canal, depois da vinheta. Vem comigo! A gente vive em constante mudança, em constante evolução, e é assim. No canal também eu sempre mostrei aqui ao longo do tempo, quem está me acompanhando há bastante tempo sabe que eu vou renovando os meus equipamentos à medida da necessidade, à medida que o tempo vai passando E o meu aprendizado também E aí vai uma dica A evolução, ciclos da vida Para cada ciclo, uma nova etapa Para cada etapa, uma nova habilidade Para cada nova habilidade, um novo conhecimento É assim que funciona a vida Se você está em constante evolução positiva Esse é o processo normal de aprendizado É assim comigo E para eu exercitar o meu hobby, que é captar imagens, edi fazer edições e gerar conteúdo aqui no canal, eu também fiz essa renovação aqui no meu setup, eu tinha uma Sony A6400 é, com um gimbal, né, o U s então eu fiz a renovação agora, adquiri aqui no canal uma Sony ZV-E10 Junto com uma lente 23mm, eu tenho aqui uma lente 16mm E uma outra 18 105 da Sony também Então eu tenho aí uma gama de range bom para poder fazer a captação dos vídeos Nesse setup eu estou com uma Sony ZV-E10 Uma lente da Viltrox 23mm, um cage Eu estou utilizando o meu celular como monitor em cima da câmera Eu tenho aqui... Um suporte, um hand, né, para você segurar e dar firmeza na hora de você fazer os takes Eu estou com um, um tripé de mesa excepcional, que depois eu vou falar um pouquinho dele É um setup bem minimalista e que eu posso aqui, ó, simplesmente pegar aqui e fazer aqui, ó, essa mudança é, de cenário segurando na mão Eu estou com a estabilização da câmera desligada nesse momento, pode ser que fique um pouquinho tremido se você tem uma Sony ZV-10, você tem a possibilidade de ativar o SteadyShot, que é a estabilização da câmera, e somente quando ela estiver ligada, você consegue fazer o uso do Catalyze Brawl no computador e fazer a estabilização. Dessa maneira, talvez você não precise utilizar um gimbal, ok? Então aqui, ó, tô segurando na minha mão, eu consigo fazer aqui algumas mudanças de cenário, ó. Aqui, ó. Essa luz aqui ficou bem interessante agora, né? Ó e depois eu faço a estabilização no software, mas a facilidade que você tem aqui, eu estou olhando para o monitor em cima, que é uma visão muito maior e eu consigo verificar exatamente o enquadramento, então gente, é um setup minimalista é um setup importante, só que ele, ele começou aqui a apresentar um pouquinho de aquecimento E aí a câmera desligava Eu falei, será que é um defeito? Eu pesquisei aqui, eu vou deixar até o link no canal Eu pesquisei no, no YouTube e achei um vídeo da Jussiber Ela também tem um canal no YouTube E ela falou exatamente disso De uma configuração que existe nas EV10 Que você vai lá e desativa para que ela se mantenha ligada e não apareça com tanta frequência aquela informação de superaquecimento, que muitas vezes não é porque ela está superaquecida, é uma maneira de proteção a mais, e aí por um pouquinho de aquecimento ela já entra com essa função. Se você desativar, ela fica constantemente ligada e não chega a desativar quando essa mensagem aparece no monitor. Estava acontecendo direto comigo e eu fiquei meio assustado, mas agora eu já consegui, Fazer, ó, tô com 45 minutos de gravação desse vídeo. Ele vai se estender aí por 15 minutos e depois eu faço a edição. Porém, eu acredito que não vai desarmar e não vai aparecer essa mensagem mais. Beleza, então espero que você tenha gostado. Nesse canal, eu faço unboxing e review de produtos ligados à segurança e tecnologia que eu gosto demais que possam ser utilizados na geração de conteúdos para o canal. Então, se você não é inscrito no canal, é a hora de se inscrever de deixar o seu like e compartilhar na sua rede social. E fique seguro. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.